Just Jack e 2 Saudação internautas, seja bem-vindo Eu me chamo André e você está no Blitterando Jogos Hello. Hoje estou aqui para lhe fazer um convite. Nessa sexta-feira, 30 de março, às 14 horas, será gravado o nosso vídeo especial de Páscoa. Se você perdeu o especial do ano passado, a chance de participar chegou. Para participar dessa gameplay, basta acessar o modo online do jogo no horário em que estivermos jogando. Para participar do vídeo, adquirir o game e ter suporte gratuito, acesse o nosso Discord. Link na descrição. Então é isso, muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até a hora do jogo. Go, <laughs>